Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 2. A palavra de Deus diz assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. A NVI, a Nova versão Internacional, traduziu o mesmo texto assim, Como crianças recém-nascidas, Desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação Eu quero, baseado nessa declaração do apóstolo Pedro, falar a respeito de uma dimensão de crescimento Que não é o crescimento natural, é o crescimento espiritual Quando ele usa aqui a expressão crescer para a salvação É óbvio que ele está mostrando que a salvação é um processo e nós temos falado e ensinado a respeito dessas coisas aqui Temos dito que Jesus se referiu a uma porta estreita, um caminho apertado e que conduz à vida E temos ensinado que nessa comparação de Jesus, ele está resumindo a vida cristã em três etapas Porta, caminho e alvo Porta é a experiência da conversão Quando chegamos ao caminho, ao, ao alvo, finalmente, estamos completando a carreira cristã tanto a experiência da porta de entrada como o alvo quando alcançamos São experiências imediatas instantâneas E todo o restante que sobrou do começo ao fim é o caminho O caminho fala não apenas de uma continuidade, mas fala de progressão Em outro momento, ensinamos aqui sobre as, os três aspectos Ou os três níveis de santificação Há uma santificação inicial na conversão Há uma santificação final no que nós na teologia chamamos de glorificação Mas há também uma santificação progressiva ao longo do caminho E é a respeito disso que o apóstolo está falando No momento em que ele fala sobre o crescimento para a salvação Não significa que não fomos salvos Mas há mais para se experimentar dentro da salvação Que já nos tocou numa certa medida Agora o interessante Que como ele está falando de salvação Pressupõe-se que ela começa a se pelo que definimos como a experiência da porta Que é não apenas a conversão, mas a experiência do novo nascimento Quando Jesus ensinava sobre o novo nascimento em João 3 Falando com Nicodemos, um mestre da lei Esse homem olha para Jesus, depois dele dizer Se você não nascer de novo, você não pode ver e não pode entrar no reino Ele diz, como que funciona isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer, ser gerado uma outra vez? Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne. Quando você nasceu de lá, você teve definido quem te gerou e quem era o seu pai. Jesus disse, quem é nascido do Espírito, é Espírito. Jesus está dizendo, o novo nascimento não é natural, ele é espiritual. Então, Ele está dizendo para esse homem, você pode ser velho fisicamente. A sua carcaça, a sua embalagem pode já até estar um pouco gasta. Mas a experiência que você terá fará de você uma nova criatura, uma nova geração espiritual. É por isso que a Bíblia se refere a Deus em Hebreus como o Pai dos Espíritos. Eu e você fomos gerados espiritualmente. Mas a definição de Pedro é que quando isso aconteceu, nós nos tornamos, e aqui ele estabelece um paralelo do reino natural com o reino espiritual, nós nos tornamos como crianças recém-nascidas. Às vezes temos a dificuldade de olhar para o novo convertido dessa forma. Até porque, como já disse antes na conversa de Jesus para, com Nicodemos, a sensação que nós temos é que a pessoa está vindo numa embalagem, numa carcaça velha, um corpo antigo, alguém já com idade. Mas o novo nascimento é um recomeço de Deus no nível do espírito. E assim como no natural alguém só vem ao mundo e é dado à luz nessa condição de um recém-nascido, no plano espiritual não é diferente. É importante que a gente entenda que ele fala não só de um processo de crescimento, mas ele mostra que há etapas do crescimento. Alguém chega espiritualmente à existência como um recém-nascido, mas precisa do crescimento. Para o crescimento há uma necessidade de alimento. É por isso que ele fala sobre desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E ele também nos informa, não só que existe crescimento, não só que existe estágios do crescimento, não só que existe alimento para que o crescimento seja experimentado, mas ele também, de uma maneira muito clara, nos aponta que em cada etapa há uma dieta distinta. Por que, que ele está falando para a criança desejar o leite? Porque o recém-nascido vai ter acesso a esse tipo de alimentação. Não dá para pensar em algo diferente sendo administrado para que atenda ao seu crescimento, a não ser o leite. Na semana passada começamos a trabalhar a importância da maturidade Eu preguei aqui a respeito da herança que nós temos em Deus Como algo extraordinário, maravilhoso Que no entanto, por mais extraordinária que seja essa herança Ela não estará acessível a mim e a você apenas porque nos tornamos filhos Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo diz que o herdeiro enquanto menor Em nada difere de um escravo na casa Ainda que seja senhor de tudo Ele diz, está. Até o tempo determinado pelo Pai debaixo de tutores e curadores Então o apóstolo Paulo nos revela algo que tem uma aplicação e um paralelo para o reino espiritual No versículo 3 de Gálatas 4 ele diz assim também nós Então trabalhamos aqui a ideia de que podemos ter uma herança extraordinária Mas a herança não nos será entregue, ela não poderá ser desfrutada na sua plenitude Enquanto não alcançarmos a maturidade Então depois definir a herança Falar que sem maturidade não temos acesso a ela Nós demonstramos também que só o tempo não garante que a maturidade aconteça A gente explorou a ideia de que o tempo é necessário para chegar à maturidade Mas não é a garantia que precisamos de que vamos alcançar a maturidade O reino de Deus tem processos Espiritualmente alguém entra nesse mundo como um bebê recém-nascido E nós vamos mostrar que a ideia é alcançar a fase adulta que esse crescimento vá nos conduzindo de estágio em estágio até que alcancemos finalmente a maturidade. Mas nós podemos perceber os processos do reino de Deus em várias declarações da Bíblia. Em especial em Marcos 4, de 26 a 29, Jesus diz o reino de Deus semelhante a um homem que plantou uma semente na terra. Então ele diz que a semente germina. Depois que germina, ela produz a erva. Depois ela produz a espiga. Depois vem o grão cheio na espiga. Mas o grão não pode ser colhido enquanto não estiver maduro. Nós temos estágios. Assim como em relação à semente que é plantada, primeiro germina, depois vem a erva, né? o, o, a espiga, depois o grão cheio na espiga, para só a fase da maturidade. No reino espiritual nós também vamos percorrer determinados estágios. Isso não vai acontecer sem um mínimo de tempo. Razão pela qual na semana passada dissemos que Paulo diz a Timóteo Não estabeleça um bispo, não estabeleça alguém numa função de liderança Se for neófito, novo na fé Porque por mais impactante que tenha sido a sua experiência Ele precisa de tempo para crescer Mas a gente apontou aqui que embora o tempo seja necessário Ele não é nenhuma garantia Porque em Hebreus 5.12 a Bíblia diz Quando vocês já deveriam ser mestres Atendendo ao tempo decorrido vocês precisam que de novo Alguém vos ensine os princípios elementares do reino de Deus Então o que ele está dizendo? Gente, vocês já deviam estar num nível de maturidade Com tanto tempo de vida cristã Com tantos anos de janela Que vocês tinham que estar ajudando a cuidar dos mais novos Ensinando os demais Mas vocês ainda precisam ser ensinados de novo o beabá da fé Então ele está dizendo que o tempo passou e eles não haviam crescido O tempo é necessário, mas não é a única garantia o propósito da minha palavra na semana passada foi pilhar todo mundo Para deixar você com vontade de crescer e entender a importância da maturidade Hoje eu quero falar um pouco sobre o processo do crescimento Porque se eu e você não entendemos o que é o crescimento Não basta apenas saber que a gente precisa da maturidade Se de forma clara a gente não souber como chegar lá Então a primeira coisa que eu quero falar dentro dessa mensagem de hoje Que pode ser classificada também como a continuação do que abordamos na semana passada É que nós temos que reconhecer, e eu quero usar até vários textos bíblicos Talvez até mais do que precisaria para provar um ponto ou uma ideia Porque eu quero te mostrar que isso é uma doutrina bíblica Os apóstolos falavam sobre isso Os apóstolos pregavam sobre isso largamente Podemos dizer que o entendimento de crescimento espiritual Era parte do senso comum, daquilo que os cristãos no início entendiam então, eu vou tentar dividir a nossa construção aqui em três partes. Em primeiro lugar, eu quero demonstrar esses estágios do crescimento, começando pela fase que o apóstolo Pedro já apontou de um nenê recém-nascido. Depois eu quero falar da dieta de cada fase ou de cada estágio. Aqui ele está dizendo que o nenê recém-nascido precisa de leite. Há uma dieta específica. E vamos provar pela Bíblia que crescimento espiritual não acontece sem alimento, embora cada fase tenha o seu próprio tipo de alimento. E vamos mostrar que esse paralelo se estende não só para essas fases e para a alimentação, mas também até para a questão dos exercícios. Algo que também é necessário no desenvolvimento de qualquer criança. Então vamos entender esse paralelo. Aliás, nós vamos descobrir muitas verdades paralelas na Bíblia. Do reino espiritual sendo usado para ilustrar as verdades do reino espiritual. O natural ilustrando o espiritual. Então vamos começar falando desses estágios Além do que Pedro já nos apontou Eu gostaria que você me acompanhasse lá no livro de Efésios Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 E nós vamos ler junto do versículo 11 até o 15 No 11 ele começa falando de ministérios que Deus deu à igreja É a partir do 12 que a gente vai entender o porquê os ministérios foram dados Mas vamos lá, versículo 11 Ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Você pode repetir isso comigo? Diga, aperfeiçoamento dos, aperfeiçoamento dos santos Então o texto diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo O nosso uso da palavra edificação parece estar mais restrito a uma construção civil mas edificação fala não só de construir, fala de fazer crescer Agora vamos continuar, verso 13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade Esse termo aqui usado já não é tão comum para a nossa geração Varonilidade é o estado de ser varão, homem feito A NVI traduziu esse termo dizendo a perfeita maturidade até porque esse é o significado, essa é a intenção. Mas a palavra usada no original grego dá para entender, até que a pessoa seja completamente homem. Está falando da fase adulta. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero que você repita só mais uma frase. Diga, cresçamos em tudo. Todo esse texto fala de crescimento Deus estabeleceu ministérios para o aperfeiçoamento dos santos Porque a obra de Deus na minha e na sua vida não está completa Ainda há um aperfeiçoamento Para a edificação do corpo O corpo precisa crescer não só quantitativamente Mas qualitativamente Precisamos chegar ao que a Bíblia define Como a perfeita varonilidade O estado pleno de maturidade ou da fase adulta Então ele diz Portanto, não mais sejamos como meninos essa palavra aqui, traduzido meninos, é a palavra grega népios. Ela fala de um infante, de uma criancinha. Isso nos ajuda a entender porque a NVI preferiu traduzir. O propósito é que não mais sejamos como crianças. Ou seja, há uma intenção e um propósito de Deus em que os novos convertidos não vivam sempre no estágio da infância, mas que possam crescer em tudo, possam alcançar a maturidade. Interessante que essa palavra crianças já não fala do recém-nascido, recém-nascido ele está numa condição que exige cuidado pleno, total a criança precisa ser carregada, ela não anda, ela precisa ser não apenas alimentada, amamentada ela precisa ser cuidada, trocada, banhada, ela não tem condições de fazer nada por si mesma até a comunicação dela é tão limitada que a mãe só entende que tem alguma necessidade com o choro e tem que com o tempo aprender a decifrar o tipo de choro ou o tipo de necessidade a criança recém-nascida, ela está no estado onde precisa de cuidado total, pleno. Agora, se nós entendêssemos esses estágios que a palavra de Deus apresenta, talvez a nossa mentalidade de cuidado também mudaria. Porque às vezes a gente esquece que aquele novo convertido, apesar de viver dentro de um corpo e em uma embalagem com já muitos anos de vida, espiritualmente falando, ele é criança. Eu me lembro de uma ocasião que perguntei para alguém, e aquele seu amigo... Converteu duas semanas atrás E pastor, chamei para vir para a igreja Parece que já não quer, não quer nada com nada eu Falei, irmão, nós estamos falando de uma criança recém-nascida Você não pode esperar que ele venha com as próprias pernas Não já é adulto Falei no natural, no espiritual É um bebê recém-nascido Tem que ser carregado, se for o caso Para o carro na porta dele, busca, carrega Dá um jeito de trazer, mas não abandone sem cuidado se nós entendêssemos melhor essas fases, esses estágios, até a maneira como tratamos, não apenas a nós mesmos, mas os outros, mudaria. Agora, essa fase é uma fase de total dependência. Agora, quando ele fala aqui dessas crianças, ele está dando a entender uma criança que, embora pequena, já não é necessariamente o bebê de colo. Já consegue correr, pular, brincar, falar e pedir alguma coisa para os pais. Mas, apesar de ter avançado em relação a estágio, do menino recém-nascido, ele ainda está no que podemos classificar da infância. Interessante, eu me lembro com os dois filhos nossos lá em casa, que e eu, com cada um deles, quando estava naquela fase de ainda não anda, a gente não via a hora de que andasse. Não só por bem deles, mas por nosso. Porque a gente pensava, não dá para carregar essas crianças a vida inteira. Só que aí quando começa a andar, você descobre que trocou um problema por outro. Porque antes carregar um problema, agora ficar correndo atrás é outro problema. E cada... Fase tem os seus desafios, cada fase ela traz algumas é, é, questões que a gente não tinha antes Então por exemplo, eu lembro da época em que os nossos não falavam e a gente não via a hora de falar Mas eu lembro quando entraram na infância, perto daquela fase dos quatro anos, começa a tagarelice Eles falam, falam, falam, falam, falam mas vira uma máquina de falar Aí você fica pensando, que saudade daquela época que não falava tanto tempo porque cada fase tem algo comum Agora sabe o que é interessante? A gente começa a perceber no plano espiritual que isso não é diferente Quando eu estou perto de um crente que só fala, fala, fala, fala, fala E não para de falar, eu fico pensando Espiritualmente, criança Ainda não amadureceu essa área da vida dele Há paralelos que nós podemos traçar e estabelecer a Bíblia não apresenta alguns estágios e classificações que nós temos hoje, o pré-adolescente, o adolescente. Nós vamos ler daqui a pouquinho um texto onde o apóstolo João fala a respeito dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Basicamente, no mundo antigo, a classificação era ou é tudo criança, ou já entraram na fase de transição para a vida adulta, eram jovens, ou então já virou adulto. Eles só tinham essas três classificações. Hoje, como a gente tem... Algumas subclassificações, como por exemplo pré-adolescência, adolescência, a gente ainda consegue encontrar características de cada fase, que nós também vamos ver na vida espiritual de outros. Eu lembro que meus pais diziam, quando eu e meus irmãos chegamos na fase de adolescência, e é lógico que na época a gente não concordava com eles, hoje eu dou toda a razão, que o adolescente, ele de repente na cabeça dele ele deixou de ser criança, virou gente grande. Ele acha que sabe tudo. E porque acha que sabe tudo, virou gente grande Ele quer medir força com os pais Ele desafia autoridade Ele muda completamente o comportamento achando ser a pessoa mais adulta e madura do mundo Quando ainda não é Hoje eu olho para trás e digo, é verdade Porque eu não só passei dessa fase a ponto de enxergar Mas tive filhos adolescentes dentro de casa A gente percebe que há uma certa mudança espiritualmente, às vezes eu olho para alguns e digo, era criança e dias acabou de sair da fralda, mas agora acho que virou adulto, que é medir força com todo mundo, no respeito à autoridade, a gente percebe esses traços, e a Bíblia vai apresentando vários deles. Aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está falando que esses meninos, essas crianças, eles na verdade podem estar vulneráveis ao engano, podem ser levados por todo o vento de doutrina, a Bíblia diz, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro Existe gente que pode estar ensinando coisa errada e ele está bem motivado, bem, bem motivado, mas ainda assim equivocado Agora, tem pessoas que elas na verdade, elas querem induzir os outros ao erro E quem são as maiores presas? As crianças, espiritualmente falando, não é diferente Por quê? Porque elas estão na fase da ingenuidade não vê maldade, não vê problema, não vê perigo Eu lembro de conselhos que meus pais davam e a gente achava um absurdo Ia sair andar de bicicleta, cuida com os carros O carro que tem que cuidar de mim Ele que não tem que passar em cima de mim A gente não enxerga né, perigo mesmo onde tem Meu pai dizia, olha, vocês têm a mania de sair a molecada E andar pelas rodovias no acostamento, é perigoso Um carro quando precisa usar o acostamento Ele está em alta velocidade, tem situações de surpresa A gente, não, não tem nada disso até que um dia um amigo do bairro morreu atropelado de um acostamento. Mas ainda assim a gente pensa, é um caso isolado, não é um perigo para o resto de nós. Eu lembro o papai dizer, meu filho, cuida com as placas quando vocês estão andando em estrada. Hoje em dia já não é mais desse jeito como foi no passado, mas no passado né, as placas de estrada eram o alvo que alguns usavam para praticar o tiro e a sua mira com o carro em movimento. E a gente ainda parava debaixo da placa para ficar contando um monte de furo que tinha, em vez de evitar, porque não via perigo Agora, vamos falar do espiritual O paralelo existe, de acordo com a Bíblia, sim Tem muito crente, irmão, que ele converte Ele acha que todo mundo, como Deus, é maravilhoso Que ninguém vai errar Embora a Bíblia esteja, esteja cheia de advertências Jesus diz, vigiai, cuidem com os falsos profetas Mas a gente acha que não vai ter Jesus diz, tem joio no meio do trigo Mas a gente acha que não vai ter Irmão, o nível de ingenuidade nossa é tão grande Que só os clientes para estar numa reunião pública como a nossa O camarada levanta, vai para o banheiro, vai demorar Deixa carteira, celular, tudo na carteira Tudo na cadeira Não, passou aqui nunca vai acontecer nada A gente tem dito, não seja ingênuo Mas a ingenuidade é uma marca das crianças É por isso que a gente tem que cercar de cuidado É por isso que a gente tem que, o tempo todo Conduzi-los a um lugar onde eles estejam debaixo de proteção E não possam ser enganados então nós precisamos entender que cada fase tem essa marca. Agora, qual é a fase da maturidade? Qual é a fase bíblica da perfeita varonilidade? Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos algumas coisas. Uma que nós podemos destacar aqui das crianças é que eles são suscetíveis ao erro, principalmente pela falta de conhecimento. Estados Unidos tem muito forte essa cultura. No Brasil, é muito pouco. Não são todos os pais, eu diria que é a minoria que faz isso. Nós tentamos criar os nossos filhos com essa mentalidade. Lá nos Estados Unidos, isso se fala dentro de casa, fala na escola, em todo lugar. O que eles mais dizem para as crianças? Não converse com estranhos. Não fale com estranhos. Por quê? A criança pode ser facilmente enganada. É um docinho, é um brinquedo, e a pessoa acha que a pessoa que está ali é amigo. É impressionante esse tipo de coisa. Agora, espiritualmente, nós entendemos que há é um paralelo. Também existe ingenuidade que é baseado principalmente na falta de conhecimento. Eu não estou dizendo que a gente tem que crescer e viver naquela neurose, toda hora olhando por cima do ombro e desconfiando de tudo e de todos. Mas tem que haver um equilíbrio, onde não haja um excesso de ingenuidade. Jesus nos ensinou a ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Na verdade, não tem como você ser os dois ao mesmo tempo. Tem situações e momentos que requer um tipo de comportamento E outros que requerem outro E a gente tem que ter a capacidade que só vem com a maturidade De discernir qual é a hora de ser cada um Mas, embora essa seja uma marca dos meninos ou das crianças Uma marca que a Bíblia destaca do adulto É que além de chegar à estatura do varão perfeito Que é uma indicação de Jesus como modelo de vida cristã Que eu e você temos que viver a Bíblia também fala de chegar não só à unidade da fé, mas ao pleno conhecimento. O conhecimento em si não é a essência do crescimento, mas é uma das suas marcas. Porque ele pode e vai nos proteger e vai nos guardar. Mas vamos dar uma olhadinha em 1 João, no capítulo 2. O que é que o apóstolo João... Nós já vimos o que o apóstolo Pedro falou, já vimos o que o apóstolo Paulo falou. Vamos dar uma olhadinha em 1 João, capítulo 2, versículo 12. O que é que o apóstolo do amor fala sobre esses estágios? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esse tema aqui, traduzido filhinhos, do grego tecnion, fala de novo das criancinhas. Está falando dos filhos pequenos. Está falando das crianças na casa. Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno Interessante que ele fala não só dos três grupos Os filhinhos, os da fase da infância Os da juventude, a transição para a maturidade E os não só adultos, mas que já são pais Que estão agora num nível de exercer sua maturidade cuidando de outros Mas ele também fala não só dos três estágios mas de uma particularidade de cada um. Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Qual é o entendimento dos filhinhos? Das crianças da casa, daqueles que nasceram de novo. Nossos pecados foram perdoados. Deus zerou nossa vida. Começamos de novo. É o nível de entendimento que eles têm. Jovens, ele diz no versículo 13, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Aqui já está no estágio de vida cristã, além de meu passado foi perdoado. Agora é, eu posso andar em vitória, inclusive sobre o maligno, inclusive sobre o tentador. Já é uma outra dimensão de caminhada. Mas ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O nível de intimidade está por trás dessa declaração. Conheceis aquele que existe desde o princípio. Então não são só estágios, mas há um ambiente de vida cristã, Bem diferente para cada um dos três estágios Vamos continuar a leitura, 14 Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai Qual o nível de conhecimento que os filhinhos têm? Paternidade Pecado perdoado, fui nascido de novo E agora eu tenho um Pai que é Deus Pais, eu vos escrevi, aqui ele repete Porque conheceis aquele que existe desde o princípio O nível de conhecimento do filhinho É só além do perdão do pecado a paternidade nível de conhecimento dos pais, o que existe desde o princípio. O Deus eterno, sem começo nem fim. O criador e sustentador de todas as coisas. Agora, ele repete mais uma vez, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Eu quero que você guarde até aqui o tempo porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. É interessante essa fase da juventude. Um dia desse, um pastor amigo falou para mim, rapaz, quando nós era jovens, isso é o tipo de conversa que você já começa a sentir velho Quando você encontra seus amigos E a conversa é quando nós éramos jovens né? Ele falou, quando éramos jovens A gente tinha uma força, uma disposição Inclusive para um o ministério Para estabelecer o reino de Deus Ele diz, mas a gente não tinha sabedoria Não tinha maturidade Não tinha experiência E algo que não demora muito para a gente descobrir Mesmo na caminhada cristã e até no ministério É aquela verdade da propaganda antiga da Pirelli Potência sem controle não é nada você pode ter um carro com uma potência enorme, se o pneu tiver careca, você roda na primeira curva. Então ele falou, cara, a gente não tinha isso. Ele falou, mas o paradoxo é que hoje que eu tenho a experiência, a maturidade, a sabedoria, eu não tenho mais força. Perdi, não tenho mais o mesmo pique daquela época. Ele olhou para mim e falou, você não acha contraditório? Eu falei, se você pensar em trabalhar sozinho, é. Mas se você pensar na gente como uma família. Quando nós éramos jovens, a gente deveria ter se submetido à sabedoria dos mais velhos, a experiência e a maturidade deles. Então, a gente teria uma boa combinação. Agora que nós estamos entrando na fase da experiência e maturidade, nós precisamos aconselhar os jovens que têm a força, que nós já não temos, mas não tem aquilo que nós temos. Quando a gente começar a pensar como família, querido, e não como indivíduo, as coisas mudam. Aliás, vamos mexer até no conceito aqui dos jovens que são fortes. É impressionante, como de uma hora para outra as coisas mudam. Israel, antes de entrar na fase da adolescência, meu filho, nós começamos a brincar de luta lá em casa. E eu nunca facilitei para ele. De vez em quando, aquele protestava, deixa o menino ganhar, vai ter que aprender a ganhar pelo esforço, pelo mérito". De vez em quando, dava uma chave nele, pai, pai, pai, está doendo, está machucando. Eu dizia, dá três tapinhas que o seu sofrimento termina. Não tinha dor, irmão. Mas um dia o menino entrou na adolescência, cresceu. Aprendeu algumas coisas. Um dia ele me encaixou um armlock e quase arrancou meu braço do ombro Eu dizia, tá arrancando meu braço fora Ele dizia, dá três tapias que o sofrimento para Aí a Kelly ali, se me olhando com aquela cara, o jogo virou, é? Mas o que me assustou foi depois da adolescência, quando virou mesmo jovem Ele tinha a mesma força que o pai, ou um pouquinho mais Eles têm força e nós precisamos entender que no reino espiritual, o paralelo também não é diferente. Já saíram da fase de dependência, já conseguem ter autonomia, têm um poder de produtividade extraordinário, embora ainda precisem da orientação dos mais sábios. Aliás, deixa eu falar algo. Na semana passada, junto com o ensino, fiz aqui alguns desabafos. Porque geração após geração, nós estamos vivendo uma mutação de comportamento. A cultura vai mudando. Semana passada, agora, perguntei para um casal, com um filho só, Planejo ter outro, que vocês sabem que é aquela eterna cobrança Quando o camarada está solteiro, quando é que vai namorar? Quando está namorando, quando é que vai noivar? Quando noivo, quando é que vai casar? E o cara pensa, agora casei, ninguém me importuna mais Quando é que vai ter um filho? Ele pensa, não termina, aí tem um filho, quando é que vai ter o outro? Né? Não para Mas eu olhei para esse casal que tinha um filho só E pensei, vocês ainda pensam em ter um segundo? A resposta imediata do pai De jeito nenhum, é muito caro O que ele estava fazendo era reclamar do quanto filho custa de jeito nenhum ele só está dizendo, para o nível de cuidado que eu quero oferecer ao filho, eu só consigo até um, não dou conta de dois. Mas isso sinaliza o quê? Que a nossa geração tem uma forma de pensar muito diferente das anteriores. A gente está preocupado com aquilo que o filho custe, com tudo que o pai tem que dar. A mentalidade antiga não era essa. Quando você olha declarações da, da, da Bíblia mesmo, por exemplo, que a Bíblia compara os filhos à flecha, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua, ao Java. Enquanto nós estamos pensando que hoje é difícil ter mais filho, porque custa mais, a mentalidade dos pais na antiguidade é, quanto mais filho eu tiver, mais força de trabalho eu tenho para lavrar a terra e para trazer comida dentro de casa. A mentalidade no passado era completamente diferente, é dizer, quanto mais filho eu tenho, mais mão de obra eu tenho para trazer sustento para a própria família. Porque eles tinham uma mentalidade de cooperação, que hoje nós não temos. Eu dou graças a Deus, falei semana passada que o regime foi meio militar lá em casa, mas papai dizia, vocês vão aprender a trabalhar desde cedo, não é nem só pelo dinheiro, até porque a maior parte do dinheiro era confiscado. Papai dizia, depois de dizimar, vão ficar com uma pequena parte e vão ajudar em casa. A gente dizia, mas será que precisa? Ele falou, precisando ou não, vocês têm que criar um senso de cooperação. Família não é um lugar onde você vem, só desfruta e não faz coisa alguma para construí-la. Só que a nova geração, irmão, cada vez mais é poupada. Demora cada vez mais para começar a trabalhar. E quando trabalha, o salário que ele ganha é só dele, as despesas de casa é toda do pai. O que, que sem perceber nós estamos criando? Uma mentalidade, eu não tenho nada... Para participar da construção disso Eu só vou usufruir do que eu posso E reclamar quando não tiver bom o suficiente Agora, será que não é essa a mentalidade Que nós estamos trazendo dentro da igreja? Porque quando você começa a ensinar Ei, aqui irmão mais velho, ajuda a cuidar do mais novo É... Outro dia um falou para mim, que é isso pastor? Quem ganha para isso é você <risos> Desse jeito Como se fosse só para quem tem a profissão remunerada E nem o chamado eu falei, meu querido, deixa eu te dizer o seguinte Uma família daquelas, de 7, 8, 9, 10, 11 Filhos, vamos parar por aqui Que passou do 10 já vai dando desespero na gente Você acha que o pai e a mãe conseguiam cuidar de toda a criançada? Os mais velhos começavam a assumir funções De responsabilidade com os mais novos E por isso quando se falava dentro da igreja De ajudar a cuidar do irmão mais novo Ninguém tinha uma mentalidade cultural distorcida E não tinha dificuldade de entender isso mas hoje em dia, quando nós tentamos dizer, ei, você é parte de uma família e não pode só desfrutar, tem que cooperar, tem que ajudar a construir, nós temos dificuldade de entender isso. Algumas coisas precisam mudar na maneira como nós vamos entender, pelo menos, a palavra. Irmão, não estou dizendo que você tem que ter 11 filhos. Eu garanti a continuidade da população brasileira com dois. Falei, se a gente tiver dois filhos, é mata-mata. Não cresce, não diminui a população. Vamos fazer o um mínimo. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas a mentalidade que eles têm que cooperar não pode mudar. Então, eu lancei um desafio para os meus filhos. Vocês têm até tal idade para investir nos estudos, e a partir disso começam a trabalhar, e têm que ajudar. Porque isso é parte de um crescimento para eles. Mas isso também nos ajuda a entender melhor as verdades espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero que a gente olhe isso. Agora ele diz que os jovens não apenas são fortes, mas ele diz, a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Quando a gente quer saber onde alguém está, em que fase ou estágio da vida cristã, é só você olhar o contexto. Fala demais, tagarela, provavelmente está na infância. Acha que é adulto que sabe tudo e pode medir força com todo mundo, até com os pais? Está na adolescência, já tem força, não vive só do entendimento do perdão dos pecados, está andando em vitória. No mínimo, já está na juventude. Agora, está ajudando a exercer cuidado? Provavelmente está transicionando a juventude para o lugar de paternidade ou para a fase adulta. Há vários aspectos, e a minha intenção não é abordá-los hoje, mas eu quero mostrar que esses estágios do crescimento existem. Mas para que a gente avance do primeiro até o último estágio, para que o crescimento aconteça, o que é essencial? Em praticamente todos os textos onde a Bíblia vai falar de crescimento Há sempre alguma relação com a palavra de Deus E eu quero então falar um pouco a respeito não só da necessidade de alimento Mas da dieta de cada fase Em Mateus 4,4 Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus A Bíblia está dizendo que assim como no natural Eu e você precisamos para que o corpo não apenas sobreviva mas começando lá da infância, cresça, se desenvolva, nós precisamos de alimento. E a Bíblia está dizendo também que há um alimento espiritual, que assim como o corpo precisa do pão, o nosso espírito precisa da palavra de Deus. Quando Pedro está dizendo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual, ele está falando da palavra de Deus. Há um alimento, e sem o alimento nós não vamos crescer. Agora, eu fico assustado, com como parece que a cada geração nós vemos o povo lendo cada vez menos a Bíblia. Esses dias o Farley estava me dizendo, foi falar numa conferência e perguntou: quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Quase ninguém levantou a mão. Foi não, gente, deixa eu me explicar. Eu não estou falando da Bíblia impressa, já que hoje em dia todo mundo consegue ter uma versão eletrônica, no iPad, pode andar no celular. Mas quem de vocês tem alguma coisa para. A maioria, irmão, não tinha Bíblia no celular. E mexe naquele negócio o dia inteiro. Aí você fica se perguntando assim, no dia inteiro Que ele não larga aquele negócio da mão Que está quase virando um dedo, uma parte da mão do adolescente, do jovem Ele não toca na Bíblia Não tem o um aplicativo da Bíblia, com certeza Ele não vai ler aquele livro impresso Que ele não pega e não carrega para a igreja nós queremos ser a geração que vai viver avivamento, que vai viver glória Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não adianta querer o resultado Tem uma herança extraordinária? Tem, mas sem maturidade não chega lá E como é que alcança a maturidade? Como é que cresce? Precisa de alimento, e o alimento é a palavra Tem um monte de crente, irmão, que está no estado de inanição espiritual E eu gosto de dizer, precisa de vitamina B, Bíblia Palavra de Deus neles, irmão, não há, se você olha desde a velha aliança, quando Deus decide separar um povo, tira a nação de Israel do Egito, primeira conversa de Deus com eles nos sinais, vocês têm que obedecer os meus mandamentos. Quando Deus falava de bênção, atentamente ouvidos a minha voz, e obedeceres os meus mandamentos, essas bênçãos virão atrás de ti e vos alcançarão. Mas se vocês não ouviram, obedecer, juízo e maldição em cima. Não há lugar de relacionamento com Deus sem a palavra. Nós nem vamos conhecer Deus e nem vamos trilhar os caminhos de Deus se não entendemos a palavra e não caminharmos nela. Não, pastor, isso é religiosidade. Eu, eu tenho uma intimidade com Jesus. é. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que vai ter os mandamentos de Jesus se você nem sabe o que ele mandou? Como é que vai guardar se também não sabe o que ele mandou? E como é que vai dizer que ama se não tem e não guarda? Nós vamos girar, girar e voltar no mesmo, tempo, no, no mesmo ponto A base do relacionamento com Deus É o relacionamento que nós criamos com a sua palavra Eu fico pasmo Os crentes querem ser crentes, querem viver o melhor de Deus sem ler a Bíblia Irmão, não tem como Na verdade, se não precisa Eu sei que alguns assustam, principalmente quando pegam o livro impresso e olham de uma vez só Numa geração que lê cada vez menos, camarada, nunca, nunca vou dar conta do negócio desse a Bíblia tem 1.189 capítulos Fazendo uma conta rápida Se você dividir pelos 365 dias do ano Você pode ler 3.3 alguma coisa Capítulos por dia Para não ficar essa conta quebrada Eu vou te dizer o que meu filho fazia Lê de segunda a sexta, três Sábado e domingo, você lê quatro Todo dia alguém falou, pastor, não tenho tempo eu Falei, miserável, se tu não conseguir ler um capítulo da Bíblia No café da manhã, um no almoço e outro na janta Você não deveria nem comer outra comida não vai viver só de pão, tem que viver da palavra. Mas a gente está tentando chegar em algum lugar sem a base do crescimento, que é o alimento. Paulo diz em 1 Timóteo 4,6. e diz, você será nutrido pelas palavras da fé que pregamos. Há uma nutrição, há um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Assim como uma criança sem alimento, ela não vai crescer, pelo contrário... Vai regredir, vai morrer Espiritualmente, querido, não é diferente Agora, não basta saber que a gente precisa de alimento A gente também tem que entender que cada fase tem um tipo de alimento O apóstolo Pedro fala de desejar o leite espiritual Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, no capítulo 5 Nós vamos começar no finalzinho do 12 Que é um texto que eu já citei aqui algumas vezes Hebreus, capítulo 5 Finalzinho do 12, ele diz Vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido Do que, que ele está falando? Versículo 11, ele diz A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir Ele está falando do ensino da palavra No 12, ele diz Vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido Mas eu tenho que ensinar de novo os princípios elementares do reino de Deus O beabá da fé Então ele diz Assim, desse jeito vos tornastes como necessitados de leite não de alimento sólido Em outras palavras ele está dizendo que vocês são crianças Olha o 13 Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança Ele está dizendo leite é dieta de criança Não dá para dar alimento sólido Você consegue imaginar uma mãe olhando para o filho de três meses Dizendo, é, meu filho, cansei de dar o peito para você, mamar, seu folgado, vou mudar sua dieta. Né? O pai diz, dá logo uma feijoada, que é sustância para esse menino. Então vamos dizer que loucura, ninguém faz isso. No espiritual, também não deveria ser assim. É outro erro que a gente comete. Ou deixa um recém-nascido sem cuidado nenhum, ou nós intoxicamos ele de tanta coisa, de tanto mandamento, de tanta coisa, do dia para a noite. Querendo que ele chegue quase que instantaneamente, uma maturidade que nem a gente depois de ano chegou. Cada fase tem a sua própria dieta. E aqui ele diz no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Diferente da criança, que pode ser induzida ao erro. Os adultos têm outra faculdade, têm uma outra capacidade, que ele chama aqui de algo exercitado. Então nós precisamos reconhecer que há Dietas diferentes também para cada fase E não apenas o autor de Hebreus falou disso Embora eu quero destacar aqui, que Não se trata só de ter conhecimento Quando a gente fala da Bíblia como alimento Não é só a informação Porque tem uns camaradas estudando a Bíblia E parece que eles só estão atrás da informação Você não vê aquilo se traduzir em nada prático na vida dele Mas ele acumula informação, ele debate, ele discute com todo mundo Irmão, deixa eu dizer, o alimento sólido, ele é bom ou é ruim? Sua resposta certa deveria ser, depende. Porque para o adulto ele é bom, garante a subsistência, garante o crescimento. Mas para a criança recém-nascida, ele é ruim, vai intoxicá-lo, vai dar problema. Então nós precisamos entender algumas coisas. O conhecimento é bom ou ruim? Depende, ele dá mão de Quem? A herança é boa e é ruim? Eu acho boa. Mas a Bíblia diz na mão da criança, é ruim. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios falou, a ciência é incha. Quando alguém começa a acumular conhecimento sem ter maturidade, ele pode se tornar tão perigoso quanto o ignorante, que não tem conhecimento nenhum, ou mais. Além de virar uma criatura muito metida. Nós temos que, que tomar cuidado com isso. Eu lembro de um dia que fui pregar numa determinada igreja, e por saber que o pastor pensava algo diferente de um ponto doutrinário daquilo que eu penso. Quando chegou um ponto da mensagem, Ó, contornei aquilo, pulei e segui adiante. Final do culto, nós sentamos para comer junto, ele falou, é, percebi que tu deu uma guinada ali para não mexer naquele assunto. Eu falei, fiz, ele disse por quê? Eu falei, porque eu sei que você pensa diferente do que eu penso a respeito disso. Já que tocou no um assunto gostaria de conversar com você a respeito disso. Falei, amigo, antes de começar a conversa, vamos tentar definir algo. Se o propósito da conversa é que eu e você possamos crescer, eu estou disposto a esgotar o assunto, eu viro a noite discutindo com você. Agora, se o propósito da conversa foi for só medir força, eu passo. Eu não quero medir força, isso não vai levar a lugar nenhum. Ele olhou para mim e falou, é porque eu acho que você não veio preparado para o debate. Aí, aí pensa na criança, irmão, da qual eu tinha crescido querendo voltar Fui a mão dentro da mochila, puxei um livro Falei, esse é o livro que define a sua doutrina E é mesmo Falei, dá uma olhada, todo rabiscado e caneteado Eu estou pronto para vocês, seus argumentos são esses, não dura muito Mas quer você acredite nisso, quer não Eu quero ser seu amigo, eu quero servir você e sua igreja Ou a gente tem a conversa, para a gente crescer junto Ou é melhor a gente não ter Irmão, um conhecimento com intenção errada, ele vira algo ruim, não serve Então quando eu falo de se envolver com a palavra, não é meramente ter conhecimento É se deixar ser moldado, trabalhado por ela, quem está entendendo, diga amém. Agora vamos entender o porquê dessa diferença de dieta Em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte com essa igreja Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui a diferença de um carnal e um espiritual é apresentado no mesmo paralelo de uma criança ou de um adulto. Olha o versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pude suportá-lo naquela época. E agora? Ele diz, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele diz, naquela época vocês eram carnais, hoje vocês continuam sendo carnais. Vocês não cresceram. No versículo 3, ele define, Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andar segundo o homem, a carnalidade é andar segundo o homem, é tentar viver de forma natural, é obedecer mais instintos e impulsos, que nos faz muito mais parecido com o perdão da palavra, com o animal, do que com o ser racional. Ele está dizendo, o espiritual é aquele que é governado pelo seu Espírito. Onde o Espírito de Deus está. Onde a nova natureza foi transmitida. Onde você se alimenta da palavra e começa a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Ele diz, mas se vocês não reproduzem isso, não são espirituais, são carnais. E vocês estão só no nível do leite. Paulo diz, não dá para tratar e para conversar com vocês ou, ou ministrar no nível diferente. Então isso mais uma vez nos mostra que há estágios distintos. Razão pela qual a gente tem que tomar muito cuidado. Até com aquilo que ministra na vida de um novo. Outro de um irmão falou para mim, pastor, ainda queria ver você pregar sobre isso. Falei, talvez eu nunca fale disso não nos cultos. É possível que numa reunião de liderança, é possível numa escola bíblica, vou por quê? Foi porque tem alguns assuntos, irmão, que não é para todo mundo. Tem coisa que vai dar congestão <risos> em alguns de nós. Porque não existe maturidade. Então, olha que paradoxo interessante. Sem a palavra, eu não cresço. Mas com doses erradas da palavra, eu também não vou alugar nenhum. E, de vez em quando, me preocupo. Porque tem crente que, na boa intenção, mal converteu, e ele quer tirar o atraso. E ele come de tudo. E, sabe, algumas pessoas estão tendo problemas não é porque foram expostas a fontes erradas de ensino, como a que eu falei no início, que pode promover o engano. Aliás, falando de fonte errada de ensino, deixa eu... Falar uma outra coisa, que eu acho que como igreja é importante que vocês ouçam. A nova geração, e eu posso falar isso a partir dos meus filhos. Meus filhos, mais sabiam o que era assistir televisão. São a é geração que já cresceu na frente do YouTube, Netflix, né? um, um universo completamente diferente. A nova geração tem educadores que os pais da atualidade desconhecem. Às vezes, querido, seu filho está ouvindo alguns youtubers que estão botando um monte de minhoca, falando um monte de bobagem na cabeça dos seus filhos, e você nem sabe o que eles estão ouvindo, e nem quem está formando a opinião deles. Meus filhos diziam, pai, a gente só vê YouTube cristão, até esses a gente a checar. Por quê? Tem um monte de novo convertido, querido, porque só porque bombou em rede social, só porque ganhou status ali, está dizendo para todo mundo o que tem que ser, o que tem que fazer, o que não. E muitos deles acabaram de converter, estão espiritualmente falando, nas fraldas, mas se acha já no direito de estar tá ensinando todo mundo. Você tem que ter cuidado, querido, até quando eles estão falando algumas coisas certas. Você precisa ter cuidado, porque a questão não é se. Fazer tatuagem, botar pista e brinco, é pecado, não é pecado. A questão é, quem educa seu filho é você. Irmão, eu estou volta e meia dizendo, e protestando, dizendo, o governo não vai dizer como eu toco meus filhos aqui dentro. Mas a gente deixa um YouTube, às vezes, não cristão, um novo convertido falar qualquer coisa, e eles simplesmente estão sendo voz para os nossos filhos. A gente sempre estava uma checada, até nos cristãos. Vamos ver quem está que falando o que na vida dos nossos filhos e o que é que nós temos que conversar com eles. Quem está entendendo? Porque existe muita coisa trazendo intoxicação. Agora, às vezes não é só quem está na má intenção, nem só quem está na boa intenção, mas não tem conhecimento. Às vezes algumas exposições, até um alto nível de conhecimento, na hora errada, pode fazer mal. Eu conheci crentes que tiveram uma conversão, uma experiência extraordinária, da noite para o dia, queria virar gente grande, e foram estudar os mais profundos e complexos assuntos da teologia. Alguns deles perderam a fé no meio do caminho. Existem estágios Cada estágio tem o seu nível de alimento E nós precisamos respeitar isso Amém? Segunda coisa Para que eu e você cresçamos Segunda coisa e o terceiro ponto A primeira, depois de reconhecer os estágios Para crescer é que tem que ter alimento Passamos tempo falando de que tipo de alimento em cada fase Mas a segunda coisa é que para crescer A gente também precisa de exercício Para desenvolver Então vamos falar de uma criança Se ela só recebe alimento e por alguma condição tivesse presa a cama, para a gente imaginar uns pais loucos amarrando a criança na cama, ela pode até estar desenvolvendo no tamanho, mas a musculatura dela não vai se desenvolver adequadamente com o crescimento. Espiritualmente, eu entendo que não é diferente. Nós não precisamos só de alimento, nós precisamos de exercício. Quando era um pré-adolescente, eu levei um tombo de bicicleta, eu trinquei a rótula esquerda aqui do, do, do joelho. Quando o médico descobriu o que era, falou, eu tenho que engessar sua perna. Não quebrou, trincou, mas se não recuperar isso agora, você vai ter problemas. Então, passei um mês com a perna engessada, de alto a baixo. Quando voltei no médico, ele tirou o gesso. Eu não vi a hora de tirar aquele gesso e voltar a correr brincar. Me deu um desespero, porque minha perna não dobrava. Eu lembro que eu ali, segurando o choro, lutando contra o choro, querendo chorar, Viro para o médio e falei, isso deve ter feito alguma coisa errada, que minha perna não dobra. Ele, segurando o riso durante um tempo e soltando em outro, falou, não, não, não. Isso é porque você ficou um mês com a sua perna parada, sem movê-la, sem dobrá-la, a musculatura atrofiou. Ele falou, pode olhar, que uma perna está mais fina do que a outra. Eu falei, então mesmo. Né? Ele falou, com fisioterapia, só um pouquinho de tempo, você vai recuperar isso. Agora, um mês só, querido, a perna já não dobrava mais. Se a criança não tiver exercício, não estou falando de mandá-la para a academia malhar, é só essa mobilidade normal, corre, pula, brinca, ela não tem um crescimento saudável. E eu quero te dizer que espiritualmente não é diferente. A Bíblia fala que o homem é composto de três partes, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz isso, e o vosso espírito e alma e corpo sejam guardados plenamente irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Eu descobri que cada um dos três pode ser exercitado. Não só descobri na prática, está na Bíblia. 1 Timóteo 4,8 diz, o exercício corporal para pouco aproveita. Durante muito tempo eu até li isso errado, eu li mais ou menos assim, para nada aproveita, para justificar o sedentarismo. Agora, em primeiro lugar, era... não vou dizer que era impossível, que não tinha ninguém, mas era muito raro nos tempos em que isso foi escrito ter gente sedentária. Todo mundo tinha, desde trabalho manual até a necessidade de se locomover a pé, ou mesmo quem vai no lombo do animal. Irmão, se você cavalgar um pouquinho, você vai ver que talvez você saia num estado físico de pôr, pior do que ter andado. Que até isso vai requerer de você um certo condicionamento. Eles tinham um condicionamento absurdo. Quando a gente lê as distâncias na Bíblia, que eles viajavam, iam a pé, é impressionante. Quando Paulo está falando de exercício, ele não está falando que hoje, às vezes, a gente tem que driblar pela falta de sedentaria, faz tudo de carro, de ônibus, então vamos andar um pouco naquela esteira. Não, eles já tinham isso. Quando ele está falando de exercício corporal, ele está falando de uma época onde na influência tanto do Império Grego como Romano, o culto ao corpo tinha sido estabelecido. Eles tinham as competições, eles tinham já os Jogos Olímpicos, o fisiculturismo começou lá atrás, nessa época tudo isso já existia. Quando ele está falando de exercício, ele está falando de algo mais do que a maioria tinha. E ele também não disse que não tem proveito, ele disse que tem pouco. Por que, que ele chama de pouco? Porque ele está fazendo uma comparação. No versículo anterior, 1 Timóteo 4,7, ele diz, exercita-te na piedade. O verbo exercitar é o mesmo de quem é parena. Aí ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade em tudo é proveitosa. Está dizendo que o exercício vai ter áreas de benefício e uma duração. A piedade é muito mais abrangente as áreas, e a duração é eterna. Então, esse pouco é só em comparação. Agora, ele não está falando só de exercitar o corpo, mas de se exercitar na piedade. Ele está falando da vida espiritual. Ele está falando da vida cristã. O livro de Hebreus diz, e a gente leu esse texto também, sobre as faculdades exercitadas para discernir o bem ou o mal. O entendimento também precisa ser exercitado. Hoje é quase um consenso aí na comunidade médica e científica, que se a gente parar de usar a mente com o tempo, ela atrofia. E na tentativa de evitar muitos estágios de demência na velhice, eles estão aconselhando a gente manter a mente ativa. Eu, além de tomar a decisão de ler até o resto da minha vida, eu, lá em casa, tenho tomado alguns cuidados. Todo dia, eu jogo um pouquinho daquele sudoku, brinco com aqueles números, faço alguns desses jogos com letra. eu quero minha mente funcionando. Eu não quero que ela pare nem atrofie. Agora, por que a gente entende que tem que exercitar o corpo, entende que tem que exercitar a mente, mas, às vezes, não entende que precisa de exercício espiritual? Além de exercícios simples, por exemplo, Paulo diz o que ora em línguas e em espírito ora. Oração em línguas, querido, além de te abençoar, é um exercício para o seu espírito, que é o lugar onde o Espírito Santo fala. A maioria dos crentes não consegue distinguir o que é a alma, a imaginação, a emoção, a mente dele ou o que é o espírito. Mas o livro de Hebreus diz que a palavra penetra, ponto de separar os dois. Há um lugar de maturidade onde você entende. Isso é meu sentimento, isso é direção de Deus. Agora, sem exercício, a gente não cria nem sensibilidade no nosso espírito. Na adolescência, eu lembro de uma pessoa ensinando e dizendo Eu sento na bicicleta e por uma hora para exercitar meu corpo Enquanto estou lá, eu boto a Bíblia falada para estar tá exercitando minha mente Saturando ela com a palavra E durante a mesma hora que eu ouço palavra e pedalo, eu oro em língua Eu falei, meu Deus do céu, é muito exercício ao mesmo tempo Mas a gente não se exercita só na hora que está orando Exercitar na piedade é toda a vida cristã quando a pessoa te apronta uma e você tem que perdoar, exercício Jesus disse, se alguém te ferir a face, vira a outra, exercício Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele a segunda, exercício Se quiser tomar a sua, a sua capa, dá também a túnica, exercício Irmão, as práticas devocionais são exercícios A gente tem que ler a palavra, tem que orar, tem que adorar Mas não é só isso, testemunhar de Jesus, exercício Servir os irmãos, exercício Jesus termina o sermão do monte Um conteúdo extraordinário Só naquelas nossas gravações de Israel Nós gravamos 34 programas só de ensino sobre o sermão do monte E o último ensino de Jesus, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus Ele mostra no final de tudo, depois de ter ensinado tanta coisa importante Ele diz que não adianta ser ouvinte e não ser praticante porque se ouvinte é se alimentar Mas não praticar e é não exercitar E as duas coisas se combinam As duas coisas se completam Não há crescimento sem elas Mas se eu e você entendemos Que o crescimento não é uma opção É uma responsabilidade Que nos foi dada É uma obrigação que nos foi imposta Pedro usa o imperativo Antes crescei Na graça e no conhecimento Se crescei vós é o imperativo É uma ordem quando nós entendemos, não só que é a nossa responsabilidade, desejar o leite, crescer para a salvação, crescer em tudo, naquele que é o cabeça, isso não é Deus que tem que me fazer crescer. Não é o tempo que garante que eu cresça, é a minha disposição de buscar o crescimento dentro do processo correto. Não adianta queimar etapa e tentar pular de menino recém-nascido para adulto, da noite para o dia. Mas mesmo que eu aceite o processo, existe algo que vai me permitindo, falando a linguagem de quando... Meu filho ainda era adolescente, gostava muito de videogame, o que vai te permitir passar de fase? Aqui é o, é o literal e o simbólico. É se você está se alimentando e se exercitando devidamente. Algumas coisas com o tempo vão mostrar que a gente está amadurecendo. Quando eu casei, eu tinha 22 anos, aqui era é 19. A gente se achava adulto pra caramba. A gente se achava muito maduro. Mas eu descobri que uma das características da maturidade... É que quanto mais maduro você fica, menos maduro você se sente Menos preparado, você imagina que está Mais você entende que precisa aprender e crescer E hoje, quase 23 anos depois que nos casamos A gente já tem praticamente mais tempo de casar do que o que a gente teve antes de casar A gente sente que a gente não sabe tudo como a gente achava que sabia no início e pela graça de Deus, temos vivido um bom casamento e construído uma boa família. Mas um dos sinais de que nós estamos crescendo é que a gente não pode entrar nesse lugar de autossuficiência. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu e você precisamos depender continuamente do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, falando sobre maturidade, sobre a, a completa maturidade, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação. O camarada que talvez mais nos ensinou sobre crescimento espiritual dizia: Eu não parei de crescer, eu continuo perseguindo isso. Então ele nos ensinou não só com as suas palavras, mas também com o seu exemplo. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, eu gostaria que nós orássemos. Crescer não é opcional. E requer de mim e de você não só uma decisão Quando a Bíblia fala de desejar isso ardentemente Talvez entendendo o que nos aguarda, isso nos ajude Eu me lembro quando eu era garoto Uma das coisas que mais me dava vontade de crescer Era imaginar que eu ia poder dirigir um carro Talvez a segunda coisa que mais me motivava Era imaginar que eu ia ter dinheiro para algumas coisas Depois a gente cresce e diz Os verdadeiros benefícios de ter crescido não eram esses mas diferente dessa fase minha de garoto, espiritualmente, eu vejo claramente atrativos que valem a pena. Eu e você perseguimos o crescimento. Há uma herança extraordinária, que só será acessada quando houver maturidade. Então, no mínimo, no mínimo, essa maturidade que me dá acesso não só à herança, mas a um relacionamento mais profundo com Deus, deveria ser ao que me motivasse, que te motivasse Há um lugar Onde não apenas a nossa produtividade no reino muda com a maturidade Mas a intimidade do nosso relacionamento com Deus E nós temos que buscar isso E buscar desejando ardentemente, submetendo aos processos Eu tenho repetido isso muito desde o final do ano passado Nós não vamos só mudar de tempo Há uma mudança de tempo acontecendo. Há uma mudança de estação profética para essa casa, para essa igreja local. Mas eu receio que alguns de nós não consigam experimentar a mesma coisa que outros vão estar experimentando nessa nova fase. Porque não nos preparamos para corresponder com Deus e entrar nesse novo nível. Então eu não vim aqui te apontar o dedo, não vim te acusar de nada, não vim jogar pedra, tomei a liberdade semana passada e essa, até quando falo de algumas estruturas de família, dizer, estou desabafando, quando vejo uma mudança cultural, não só bíblica, que me parece ser prejudicial. Mas mesmo nisso, eu não quero se você pensa, ou principalmente se tem agido de forma diferente, que você se sinta condenado. Foi por isso que eu tomei a liberdade de dizer, é um desabafo, e não é só instrução bíblica. Mas a minha intenção, minha real intenção diante de Deus É te despertar para crescer, para buscar o crescimento Se eu cresci muito, mas você como Paulo ainda não chegou Aonde pode chegar Ainda tem que esquecer o que fica para trás Ainda tem que buscar determinado esse alvo Ainda tem que entender, não que eu tenha alcançado E nós precisamos nos empenhar Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais o terceiro dia perfeito Eu gostaria que você orasse Enquanto você ora, eu quero orar por você Mas eu não quero que você fique ouvindo minha oração eu quero que você faça a sua Você não precisa fazer nenhum voto, nenhuma promessa para Deus Mas no mínimo eu espero que você Tome uma decisão Diante do Senhor, de dizer Senhor Quando eu sair por aquela porta, eu não quero que O que o Senhor começou aqui termine Eu quero que continue Algo que eu e você precisamos entender É que a meditação da palavra é tão importante Quanto a leitura ou o ensino que é meditar, é processar aquilo que Deus está dizendo, é aplicar na nossa vida. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, até na visão que ele não entendeu, ele ficou meditando, refletindo. Nós precisamos ter essa continuidade. E eu espero que não seja só hoje à noite, nem só no dia do compartilhar e da aplicação prática da célula. Mas que você permita a Deus trabalhar, porque esse entendimento com a devida correspondência pode ser um instrumento de Deus para nos despertar. Então fale com Deus, talvez seja a hora de reconhecer, Deus ainda estou na meninice, naquela fase da infância Ou talvez você diga, Deus eu nem sei se eu cresci, se não cresci espiritualmente, mas eu quero isso Fala com Ele Meu Deus, a tua palavra foi lançada em cada uma dessas duas semanas Com o um único propósito, instruir e não condenar, despertar e não desanimar e nós oramos que não só aqui e agora, mas a partir desse momento, o Teu Espírito cumpra o propósito pelo qual essa palavra tem sido liberada. Que o Senhor cumpra o propósito nos nossos corações, conseguindo espaço, nos despertando, trabalhando, aplicando em nós e que para isso... Que o Senhor encontre em cada um de nós a devida resposta Que venham dias de crescimento, que venham dias de amadurecimento Porque nós não queremos viver na periferia do que o Senhor tem para nós Nós queremos a essência, o centro de tudo, nós queremos a herança completa E Pai, nós oramos que o Teu Espírito nos toque Não apenas com entendimento mas com aquela aplicação prática que nos leva a um lugar de posicionamento claro diante do Senhor É a nossa oração em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E para a glória do teu nome